Olá pessoal, voltei com vídeos longos, pois é, o meu PC teve um pequeno azar, mas agora já está tipo, vamos ver se já está ou não tudo bem. E o vídeo de hoje vai ser o Criar um símbolo com a nova coleção da Serenity, que está linda, maravilhosa, estou apaixonada, é tão querida, tão bonita, que eu nem tenho palavras, bravo Serenity, bravo, adoramos. Eu vou deixar o link na descrição tá bem do vídeo para vocês poderem baixar também a coleção, uh, deve estar em acesso público ainda, não sei, não tenho a certeza, mas acho que sim. E vale a pena, vocês também vão gostar, porque é mesmo fofinha. Uh, bem, vou começar agora a publicar com mais frequência vídeos longos, tá bem? Até de passo a passo de como instalar conteúdo personalizado no vosso jogo, onde irem buscar conteúdo personalizado bonito, que são os meus criadores preferidos e etc. Podem aceder ao meu Tumblr para todos os meus CCs e criadores preferidos e também é onde eu vou deixar os meus sims para download, o Patreon hum, já não é assim tão bom como era para fazer isso, por isso eu meto na descrição do vídeo onde estarão as coisas, está bem para vocês, espero que gostem e deixem um likezinho, subscrevam o canal e pronto, espero por vocês no próximo vídeo, um beijinho.